Oi pessoal, eu sou a professora Ana Rita. Aqui vamos relembrar alguns pontos do tópico acessibilidade. Ao falarmos em acessibilidade, somos instigados a repensar atitudes, modificar concepções e a planejarmos nossas ações, visando eliminar as barreiras que possam impedir o acesso de alguns alunos às interações que acontecem nos cursos é importante propiciar a todos acesso às informações disponíveis e ao ambiente Moodle. Assim, é necessário um trabalho conjunto e intenso de equipes e professores na adaptação dos materiais didáticos e do próprio Moodle. Vamos relembrar alguns recursos que temos para aprimorar a acessibilidade. A audiodescrição, por exemplo, é utilizada para a descrição de gráficos, tabelas e figuras de seu material didático pois nem sempre só uma legenda é suficiente para que os estudantes entendam o que aquela representação gráfica quer dizer ou mostrar. Lembre-se também que é importante existir compatibilidade entre os materiais didáticos, o Moodle, e as tecnologias assistivas, como os leitores de tela, por exemplo. E quando pensar em ter um vídeo no seu curso, não se esqueça da legenda. A sugestão anterior também vale para os arquivos de áudio. Sempre disponibilize as transcrições em texto. E então?